É, oi pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás eu mostrei esse Lenovo no canal E eu tô um pouco insatisfeito com ele, porque às vezes ele não atende a performance que eu espero Ele não roda os jogos tão bem E por isso eu resolvi trocar ele em outro notebook que eu já comprei também é, Que a performance é extraordinária é extraordinário. Eu nunca vi um computador tão potente na minha vida. É, eu vou passar algumas cenas deles pra você e já falo mais sobre. <risos> Ele é simplesmente sensacional, cara. Ele é equipado com um Intel Atom, que é superior ao usar AMD The Ripper, que é o melhor processador de servidor. Atualmente e ele é superior, cara. Eu fiquei impressionado. Ele roda qualquer jogo, usa o mínimo de bateria, ou seja, é um notebook perfeito. Aqui, ó, pra vocês, tá ligando no meu OS porque é melhor para ele, porque é mais otimizado pro processador potente dele, porque se for botar o Windows, o Windows não sabe nem lidar, então é melhor botar esse Zolin aqui, OS, eu acho que light que me falaram. O cara que me vendeu disse que era um notebook muito bom, então pra mim tá ótimo, cara, roda tudo. Eu já instalei GTA 5 aqui, joguei muito massa. E cara, eu fui comparar com o um desempenho desse aqui, e basicamente aqui tava batendo acho que 60 fps e aqui tava batendo 900. Pô, é isso, pô, é muito grande, eu não consigo lidar com um tamanho grandeza. E, cara, eu recomendo muito pra vocês esse HP. Eu não sei o que, que a HP conseguiu fazer nele pra ele rodar tão bem todos os jogos. Tão bem, cara. Ó, eu vou estar tá mostrando aqui um aqui de jogo que ele roda. É porque eu desinstalei o GTA V, aí eu não tenho como mostrar para vocês. Calma aí, que ele é meio lentinho. Aí. Meu lentinho não. É porque é muito pesado. Aí. Não. É muita potência, aí demora um pouquinho pra ligar, mas é normal, me disseram, eu acho. É. Putz, calma, deixa eu pegar aqui. É. Olha, olha, olha o jogo que ele tá rodando. Vixe. Muito bom, cara. Roda tudo. É porque eu não vou ter como mostrar pra vocês agora que rodando outros jogos, porque demora um pouquinho pra instalar e pra abrir, por causa que ele é muito potente. Aí eu não vou estar tá conseguindo agora, mas depois eu mostro. Eu vou estar tá abrindo aqui ele pra vocês, pra vocês terem uma noção de como ele é potente por dentro. E ele não precisa de muito. Porque o chip gráfico dele que já vem na placa é muito forte. Ó, ele vem equipado com esse negocinho aqui que eu não sei o nome. Eu acho que é HD. Com essa placa aqui de vídeo. Esse processador que tem dois, quatro, 8000 MHZ DDR2, 2GB. Aí tem esse negócio aqui para dissipar o calor da memória, eu acho. Tem a Vento é 1, que nem precisa ser muito potente, porque ele não esquenta muito. E ainda tem um slot para uma segunda placa de vídeo, se quiser colocar, porque... Cara, eu não sei como a HP projetou isso aqui. E a bateria dele nem é muito grande. E cabe aqui, ó tá ligado? É, cabe direitinho e faz ele durar horas e horas e horas. E eu não vi esse notebook descarregar Até hoje eu não carreguei ele. Muito obrigado por ter assistido, valeu <risos>